Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje mais um vídeo de Road to Left Day A nossa jornada para a última ilha Volume 2 acabou de sair Pra você que não sabe o que é, é um livreto especial Com várias informações Compiladas, rascunhos, ideias originais E até mesmo mistérios que acabam Sendo reforçados e temos algumas Confirmações, esse volume 2 Eu achei melhor do que o primeiro Sim, tem muita coisa legal Aqui falando sobre as lâminas negras Sobre o Shanks, até o Kaido Desperto, será que tem o um caidor desperto, tem um Rascunho dele, per... será que vamos achar isso aí Bom, assiste até o final, infelizmente Não achei uma tradução legal Em português ainda, fizeram Uma tradução sim, mas fizeram uma Formatação muito estranha, então Eu vou utilizar aqui a formatação Original, o livreto original Traduzido em inglês e vou falar Algumas coisas em cima, a tradução Infelizmente aqui em português acabou se Perdendo muitas coisas legais, tá, então Enquanto não sai uma tradução melhor Vamos nos adentrar aqui nesses mistérios e tenho certeza que você, teorista de plantão, vai sair daqui já ó, fervilhando, fazendo um bilhão de teorias. Então vamos lá! Então assim galera, World Road to Left Vol. 2 começa com duas páginas detalhando a queda do Kaido e da Big Mom durante a invasão de Onigashima. E uma linha especificamente interessante menciona aqui que a nova geração invade como um prelúdio para o colapso do mundo, que é provavelmente um indicativo de tudo que os vários Fuzileiros Navais têm recentemente referenciado, algo que vai mudar o mundo. A gente sabe que isso vai acontecer perfeito, mas é sempre bom eles já darem um sinal de que isto vai acontecer agora após o ano. O equilíbrio do mundo está quebrado, é bem reforçado na sequência, porque a próxima página detalha explicitamente como a queda desses dois imperadores envolve quase todos os partidos ativos da cena política da série The One Piece, porque isso inclui os antigos Shichibukais, os Yonkou os restantes, a pior geração, o exército revolucionário, e a Marinha, e o que espera os chapéus de palha, além do ano, parece ter o destino do mundo em risco. São essas palavras escritas aqui Então parece que o mundo está <risos> entrando em um grande perigo E o que reforça bem isso é que logo na sequência Eu achei bem legal que eles fizeram uma linha meio que temporal inversa Para mostrar como as coisas se conectam Começamos com a queda de Kaido e Big Mom Só que eles retrocedem quando temos o Gorosei Temos alguns textos aqui que mencionam que o equilíbrio do mundo Não pode ser mantido para sempre Isso é o Gorosei conversando E aí eles dizem que chegou a hora de uma grande limpeza e a última linha ali acaba, é, em particular, fazendo uma referência à introdução de Insama, que foi onde o se apareceu perguntando qual luz deveria ser apagada do mundo. Parece que temos uma inversão aqui na linha temporal, parece que... A luz que deve ser apagada está diretamente relacionada à queda de Kaido e Big Mom e não necessariamente a reverir. Eu ainda aposto que tem algo a ver com Arabassa. porque aconteceu algo. Bom, Rei Cobra pode ter morrido, Vivi aconteceu alguma coisa, Arabassa pode ter sofrido um ataque, mas a luz que deve ser apagada pode acabar envolvendo todo mundo. E sabe o que me veio na mente agora, galera? Um novo século perdido. Não vou muito longe, que talvez seja essa luz que eles queiram é, apagar. Apagar novamente um século cheio de informações. Já tivemos Roger chegando na última ilha. O Luffy agora está muito próximo, a queda dos dois imperadores. Parece que estamos tendo aqui uma repetição de um ciclo. Algo que aconteceu 800 anos atrás. Então uma luz apagada não pode ser somente uma ilha, não, Buster Call. Pode ser o um século inteiro. <risos> Insano, né? Então gostei dessa linha temporal aqui, muito informativa. Aí temos uma parte aqui específica para falar de Shanks e Barba Negra, mas antes eu queria puxar algumas coisas bem legais aqui. Primeiro, é confirmado que Big Mom é comparável a Kaido, então não tem essa de quem é mais forte, Big Mom ou Kaido, eles são... Equiparáveis. O livreto aqui confirma isso. Pode ser realmente informações dos rascunhos do Oda. Confirmado, os dois são equivalentes. O que torna interessante, visto que Luffy derrotou o Kaido e Kid e Lau precisaram se unir para derrotar Big Mom. Mas tem toda aquela construção, né? O Kaido levou muitos golpes. Estava carregando uma ilha. Enfim, eu acho que foi muito legal a forma como o Oda balanceou essa luta da pior geração dos supernovatos. Contra os Yonkous, é confirmado também. Sabe aquele nocaute que o Kaido deu em Luffy? Aquele primeiro que ele deu uma paulada e o Luffy apagou. Ali é confirmado que o Kaido já estava utilizando Haki do Rei com revestimento. Só não sabíamos, não tínhamos uma visão apurada para enxergar, mas foi confirmado que sim, por isso que o Luffy deitou naquele golpe. Aí também temos uma informação legal, porque o Mihawk é o espadachim mais forte do mundo. Está escrito aqui, meus amigos. Mihawk, ele tem a espada suprema, que é resistente e suave, também conhecida como a espada mais forte do mundo. Não somente a Yoru que já é, né, a lâmina número 1 um das 12 supremas, mas se refere aqui às suas Habilidades, ele tem a flexibilidade e também o controle da dureza que envolve o Haki Quem já vê os vídeos aqui no canal sabe que eu sempre falo sobre a lâmina suave e a lâmina mais dura, mais pesada A lâmina suave é um estilo muito parecido que o Brook utiliza, que o Cavendish e a lâmina mais pesada Aquele estilo de batalha mais Oden, Zoro, o Mihawk ele domina os dois Ele pode cortar montanhas, ele pode desviar de balas, ele é completo. E o Zoro caminha muito bem para isso, visto os últimos combates dele. Então, por que Mihawk é mais forte? Porque ele domina os dois estilos únicos da sua espada. E ele tem aqui o controle da habilidade suprema, legal, né? Aí entrando nas informações de Shanks e Barba Negra, começando pelo Barba Negra, temos aqui, relembrando, né, sobre os 10 capitães Titânicos, eles ficaram conhecidos lá em Dress Rosa, tá, galera? Então, nenhuma novidade. Mas temos a afiliação do Alkiji ao Barba Negra, que só foi conhecida naquele arco, porque o Birds ele fez aquela ligação. Ele questionou até a agenda do Okiji, por que, que o um ex-almirante, está se unindo com ele? Então o alkiji não é o décimo capitão titânico, pelo menos não há indícios disso. Ele é um aliado, ele está realmente é, numa filiação com os piratas do Barba Negra. O décimo capitão Titânico é um mistério. É o Moria? Também acho que não. Se o Aokiji e o Moria virassem capitães titânicos, eles seriam o décimo primeiro e o décimo segundo. Isso é muito louco, porque aí o Luffy pode aumentar a sua tripulação um pouquinho mais para ter ali equivalentes na batalha final. Se é que ela vá. Ocorrer porque tem uma coisa bem interessante Que vai aparecer, já vou falar, calma Mas eu acho que o Okiji não é o décimo Capitão Titânico Quem poderia se encaixar nisso? A única pessoa que me vem à mente Claro, se não for ninguém novo É o Uroji, o cara apareceu Olhou, Kaido pular uma nuvem e sumiu. <risos> não fez mais nada. Ele é o único supernova junto da Bonnie que não teve muito desenvolvimento. Pode acabar sendo que ele se tornou o décimo capitão titânico, visto que ali em Marineford ele estava admirando o Barba Negra. Ele falou que o Barba Negra era o cara, era o homem que ia trazer uma mudança para esse mundo. E eu acho que o Uroji é uma aposta interessante para ser o décimo capitão titânico. Mas, de repente, o Okiji ok virou mesmo. Quem sabe? Será é até uma recompensa aí do ex-almirante, por que não? Mas eu ainda acho que ele está trabalhando com a Sword. Não virou pro lado do Barba Negra. Ele está mesmo controlando ali, ajudando a equilibrar as coisas. Aí, olha só, galera. A parte que se concentra no Shanks. Aí, olha isso aqui que insano. Porque temos... Uma confirmação, pelo menos em dados oficiais da série, porque isso aqui era somente headcanon, era somente coisa da nossa cabeça. É a primeira vez que eu vejo isso aqui escrito em alguma coisa. Não no mangá ainda, beleza, mas pelo menos em um livro oficial. Diz o seguinte aqui sobre o Shanks, que ele é um leão adormecido... Que faz movimentos silenciosos para manter o equilíbrio do mundo. É a primeira vez que eu vejo Shanks e equilíbrio do mundo. Ele tentando fazer isso ativamente. Escrito em alguma coisa oficial de One Piece. Era uma interpretação que todos tínhamos, obviamente. Mas aqui está confirmado que o Shanks... As suas intenções é de equilibrar o mundo. Então Shanks vilão, por enquanto, podem descartar. Aí olha só que legal. Depois destaca que ele normalmente gosta de, de observar... Tudo do novo mundo, mas pode ser ameaçador quando pressionado, como os Gorosei acabaram notando e por isso até o receberam. Ele também discute como suas ações têm o poder de causar ondulações em todo o mundo. Então o Shanks ele é aquele cara que realmente consegue parar uma guerra com palavras. Está ativamente mantendo o equilíbrio do mundo, ainda não sabemos porque eu achei legal isso aqui, viu galera? Porque coloca realmente o Shanks como o último guardião para o tesouro One Piece. Eu acho que ele vai testar o Luffy. Ver se o Luffy é realmente aquele que o Roger estava esperando. Se a aposta que ele fez estava correta. E ele mantém o equilíbrio do mundo até a chegada de Nika, de Joy Boy. Para quê? Para trazer a guerra. Para trazer uma virada ao mundo a 360. Então o Shanks não quer que o mundo entre em caos ainda. Porque ele está esperando a volta de Nika, de Joy Boy. Aí sim, ele sabe que quando o mundo for mudado e alterado, vai ser para bem melhor. Eu acho que esse é o papel principal de Shanks dentro da série. Tem duas passagens que eu achei muito legal aqui do Shanks também, que eu queria destacar. A primeira é eles colocarem o Shanks participando de um casamento junto da sua tripulação. Essa é uma história de capa. Eu achei curioso eles trazerem uma história de capa e colocar como informação no livreto... Oficial, isso aqui acaba colocando que tem um potencial grande na trama Que talvez o casamento que eles participaram é de alguém que pode aparecer na série Inclusive tínhamos né aquela velha teoria de que talvez a Lola havia casado com o Lucky Who Quem lembra dessa teoria aí? Que a Lola queria casar com alguém Apareceu o Shanks no casamento, pronto A Lola casou com o Lucky Who Mas... <risos> Não é. Já sabemos que a Lola arranjou um outro, um outro coitado aí pra casar. Então, é, talvez essa parte do casamento tenha uma importância maior. Ou colocaram de forma aleatória. O que eu acho difícil, né? Nada em One Piece é colocado por acaso, inclusive, nesses databooks aí. Aí também temos uma cena bem legal. Aquela cena do Shanks mostrando a sua cicatriz pro Barba Branca. E aqui é dito que a cicatriz que o Shanks tem liga o seu destino ao do Barba Negra. Cara, isso é só... Isso soou com, com as palavras de, de adeus, né? Liga o seu destino do Barba Negra. Será que o Shanks vai morrer mesmo? Bom, pode ser voltando ao passado. Porque o Barba Negra que deu a cicatriz pro Shanks, eu acho muito legal. Shanks já era muito forte desde de novo. E o Barba Negra sem uma fruta, pelo menos uma que não conhecemos, pode ser a do Hipopótamo. Pode ser a do Hipopótamo. Mas o Barba Negra sem o Makuma no Mi conseguiu dar uma cicatriz ao Ruivo. Feito e tanto mostra como ele é sorrateiro e poderoso mesmo sem os seus frutos Eu achei legal essa parte do seu destino ligado à Barba Negra por conta dessa cicatriz Revelações Bombásticas vem aí Aí olha que legal, temos uma parte que começa a discutir as várias espadas e graus né, da série E acaba trazendo novamente como é, que é a classificação, as 50, as 21, as 12 lendárias Tem um vídeo bem legal que eu já fiz Aqui no canal, vou deixar aí no card, se você não viu, mostrando como é que funciona a classificação das espadas. Mas aqui tá bem implícito que Griffon, a espada do Shanks, é uma Meitou. É legal que ela tá do lado da Oto e Kogarashi, que é a espada do Chique Leão Dourado. E eu acho que a espada, as espadas né, do Chique são uma das 12. Assim como a do Shanks, eu também acredito que seja uma das 12. Faz total... Sentido, a Oto e Kogarashi são espadas insanas, muito legais e acabam caindo naquela coisa de ser diferenciada Eu acho que para fazer parte das 12 tem que ser espadas únicas, lâminas bem diferentes Temos a cortadora de nuvens do Barba Branca, temos a Ace do Roger, por que não agora Griffon e Oto Kogarashi fazendo parte das 12 Bom, elas são meitor, elas são lâminas de grau, mas não tem a classificação delas Revelada. Aí, como estamos falando de espadas lendárias, né, as 12 supremas, olha isso que legal. O Fujitora ele usa uma espada estilo Shikomizui, que é uma espada que a sua banha vira uma espécie de bengala. Só que no mundo real existe uma espada dessa que foi catalogada como Saijo ou Wasamono uma espada lendária. Em One Piece, as Saijo ou Azamono são as 12 lendárias. Então temos uma espada do mundo real, feita por Rizenta da Yoshi. Tá bom? Ferreiro lendário aí do Japão. Que é exatamente igual a do Fugitora, uma das 12 lendárias. A do Fujitora não é confirmada. Mas vale notar que temos uma no mundo real que foi catalogada assim. Legal, né? Aí você pega pra ver aquela cena do Bagar que aparece Green Boo, E a espada dele parece ser uma lâmina negra. <risos> Imagina só os almirantes. Um com uma das 12 lendárias e o outro com uma lâmina negra. Seria completamente insano. Do Green não dá pra saber se é uma lâmina negra ou não, pode ser somente um sombreamento, mas eu gosto aí dessas dicas. Temos uma espada do mundo real, catalogada como uma das lendárias, que é parecida com a que o Fugitora utiliza, ela pode acabar caindo aí, quem sabe, em uma das 12. Lembrando que a espada do Fugitora não tem Akuma no Mi, é ele, tá bom? Ele só usa a espada pra... imagina isso, galera. Um almirante com uma das duas lendárias e um almirante com uma lâmina negra. Isso seria uma reviravolta completa. E falando de lâminas negras, isso aqui é muito interessante. Está escrito assim. para se tornar uma lâmina negra, você precisa somente de haki... Ou precisa de algo a mais, então temos algo a mais ainda não revelado, está implícito que não é somente Haki que faz uma lâmina se tornar negra Eu acho que isso acabou até reforçado é, nos entendimentos da luta final do Zoro contra o King, Eima não se tornou uma lâmina negra Quer dizer, não vimos ainda o Zoro puxar a espada para ver se ela virou, se virar dessa forma acho que vai ser bem anticlimático, quero que vire durante a batalha a lâmina se tornei quando ele está segurando ela ali Mas tem algo a mais não revelado Não somente Haki faz parte Revelação E tanto Ótimo para se fazer teorias Por isso que eu disse que esse livreto estava muito melhor do que o anterior. Pra fechar, temos algumas artes conceituais aqui do Kaido e dos seus piratas. Com algumas coisas bem interessantes. Temos a boca da Uti. Você já viu a boca da Uti? Aí, revelado. Apesar que já tinha aparecido no seu Vivre Card, essa arte conceitual. Mas acho que eu acho mais legal aqui de tudo é a Black Maria que era pra ter a fruta do Stegossauro. Ainda bem que o Oda não foi pra esse caminho. Apesar que a fruta da Black Maria também é louca, né? insana. A boquinha, parecia uma smile. Quando surgiu... Todo mundo confuso, que diabo de fruta que é essa? Então era pra ter a do Estegossauro, Também tem os visuais legais aqui do King, do Queen e do Jack. Principalmente o Jack tinha uma forma híbrida um pouco diferente, eu gostei. E o Kaido, eu vi algumas pessoas comentando que poderia ser é, um rascunho do despertar do Kaido. Que esse aqui poderia ser o despertar, mas não é, tá bom galera? Tá bem implícito isso aqui que discute a forma híbrida. Do Kaido, não chegamos nem perto de ver como é que é a forma desperta, será que vai existir mesmo? As transformações do Kaido são diversas, ele tem vários tipos de formas dentro da sua forma híbrida Esses rascunhos aqui, inclusive, tem um deles que aparece no mangá, capítulo 1042 Você pode ver aí que o Kaido está com seu corpo humanoide, mas o pescoço alongado e a cabeça de dragão Então ele tem controle insano da sua fruta, infelizmente não vimos o despertar e aqui, sei lá, pode ser que um desses rascunhos inicialmente poderiam ser o seu despertar. Mas escrito ou descrito como isso, infelizmente, não temos. É isso, muita informação legal Essa parte de conectar o mundo Como ele está virando, a luz que pode ser apagada Que pode ser definitivamente um novo século perdido Vindo por aí Shanks e Barba Negra com destino entrelaçado Por que Mihawk é o mais forte Lâminas Supremas Lâminas... de... Ah, muita coisa, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dessas informações, se você gostou deixa um like que eu continuo fazendo esses vídeos, né? Então até a próxima, valeu por assistir Fui